Olá, mais uma vez estamos aqui presente. Meu nome é Evaldo Mendes de Aguiar, sou economista, atuo na área de advocacia, cálculos periciais e principalmente na área de atendimento aos empresários. Temos a necessidade hoje de conhecimento técnico, e muitos empresários não é que não tenham conhecimento técnico, mas às vezes não conseguem alcançá-lo de forma em buscar um bom profissional, um advogado ou qualquer outra situação, até mesmo um contador. Então hoje nós estamos aqui para demonstrar a necessidade desse amparo técnico que o empresariado às vezes tem a necessidade de montar uma controladoria dentro da sua empresa, de fazer auditorias, de fazer levantamentos da sua parte financeira, até mesmo de capital de terceiro, que são os empréstimos bancários, para que a gente possa definir pontos de estratégia para sempre visar algo que a apuração de lucro. Uma empresa ela sobrevive, ela cresce com lucro. Enquanto que o funcionário recebe o salário para sobreviver, a empresa precisa ter lucros. E a grande dificuldade hoje que se tem são o quê? Atingir os pontos necessários. A cada momento tem-se uma necessidade de um ponto a ser estudado, de um amparo a ser corrigido, de uma tese a ser montada, a ser formada. Essa é a nossa função. Como economista já há mais de 30 anos, com registro no Conselho, responsabilidade técnica, me coloco à disposição para que a gente possa bater um papo, trocar ideias. Não sou o salvador da pátria, mas eu, é uma cabeça a mais a pensar. Eu ajudo na solução dos problemas.